Olá, sejam bem-vindos às aulas de tecnologia de frutas e hortaliças. Nesta aula, falaremos sobre as análises físico químicas para garantir a qualidade dos produtos vegetais. As análises de alimentos podem ser classificadas em dois grupos, aquelas que avaliam os aspectos desejáveis do alimento e aquelas que avaliam a segurança. Para os atributos desejáveis, Podemos citar a avaliação da aparência, do valor nutricional, do odor, sabor e textura. Para análise de segurança, é preciso verificar a contaminação química, como resíduo de agrotóxico ou de produtos utilizados na higienização dos vegetais, a contaminação física, como a presença de galhos, folhas e pedras, e a contaminação biológica, como a presença de insetos e microbiológica, onde o crescimento de fungos é o mais comum. Podemos avaliar a qualidade geral das frutas e hortaliças, como matéria-prima ou produtos industrializados. Para avaliar a qualidade geral da matéria-prima, pode ser verificada a presença de danos mecânicos, tamanho, aparência e cor. Dano mecânico é o dano causado por acidentes mecânicos que machucam o vegetal e podem ser porta de entrada para contaminação microbiológica. A avaliação do tamanho é importante para processos automatizados, pois as máquinas desperdiçam menos matéria-prima quando ela é de tamanho uniforme. Quanto melhor a aparência da fruta, mais valor de mercado ela tem. E a avaliação da cor contribui para determinar o grau de maturação de alguns vegetais, determinando se está apto ou não para ser processado. Para avaliar a qualidade geral de produtos industrializados, as análises mais comuns são a determinação de oxidados, número de unidades, número de danificados e presença de sujidades por embalagem. A contagem do número de oxidados por embalagem permite calcular a porcentagem de material que apresenta sinais de oxidação. Este é um defeito comum em pêssego e abacaxi em calda e azeitona em conserva. A contagem de unidades por produto por embalagem auxilia na determinação do peso médio da unidade para fins de tabela nutricional. O peso médio é útil para verificar a homogeneidade da amostra. O cálculo do número de produto quebrado ou danificado auxilia na regulagem dos equipamentos de produção industrial. É comum encontrar palha do milho no produto enlatado, porém não é desejável. Resíduo de casca, folha e sementes são menos graves que presença de terra, galhos e pedras. Nada disso é desejável no produto final e o processo deve ser ajustado para eliminar essa falha. Determinações usuais na indústria de alimentos A análise do peso bruto é a determinação do peso da embalagem com todo o seu conteúdo. Isso é feito em balança semi-analítica. O peso líquido drenado é o peso do alimento sólido dentro da embalagem. É determinado vertendo o conteúdo da embalagem em uma peneira. Pesa-se os sólidos que ficaram retidos na peneira. Esta medida é obrigatória no rótulo. O volume do líquido de cobertura é medido diretamente em uma proveta. Encontramos líquidos de cobertura em frutas em calda e conservas acidificadas ou salgadas. O vácuo é aplicado em alimentos embalados em vidros e enlatados com o objetivo de reduzir a quantidade de oxigênio no espaço vazio dentro da embalagem. É determinado com o auxílio de um vacuômetro antes de abrir a embalagem ou retirar o selo de vedagem. O espaço livre é o espaço que fica entre a parte superior do líquido de cobertura e a tampa da embalagem. Este espaço é medido com um paquímetro. As embalagens de alimentos devem ter cerca de 10% do seu volume interno de espaço livre. O enchimento excessivo pode causar deformação do alimento e da embalagem durante o tratamento térmico, além de prejudicar a transferência de calor por convecção. Os sólidos solúveis são determinados com o auxílio de um refratômetro. Ele é construído de forma que a medida de sólidos solúveis é visualizada nos limites da luz refratada, faixa clara, e da luz refletida, faixa escura. O índice de refração aumenta com o aumento dos sólidos solores. A leitura é feita da seguinte maneira. No refratômetro manual, o analista coloca a amostra líquida no porta-amostra indicado pela seta amarela. Na extremidade oposta do aparelho, ele vai observar onde a faixa escura se encontra com a faixa clara. Neste ponto, ele observa na escala o valor correspondente em graus bris. No refratômetro de bancada, o analista coloca a amostra líquida no porta-amostra indicado pela seta amarela. Quando o analista olhar no visor, ele vai enxergar um círculo com um X no meio e duas fases, a clara e a escura. Utilizando o botão indicado pela seta amarela, o analista ajusta a interface da fase escura com a fase clara no centro do X e, então, faz a leitura da escala do refratômetro em graus Brix, que neste exemplo, corresponde a 23 graus BRICS. O valor de sólidos solúveis em frutas indica a porcentagem de açúcar que há na amostra, de forma muito aproximada, mas existem outros componentes solúveis minoritários presentes no alimento. Por este fator, quando comparamos laranja com laranja, maçã com maçã ou abacate com abacate, podemos identificar o grau de maturação pode ter seu valor alterado se a amostra não estiver na temperatura de 20 graus Celsius. Para esses casos, há uma tabela com fator de correção desta temperatura. Se os sólidos solúveis de um produto têm seu padrão de identidade e qualidade determinado pelo Ministério da Agricultura, o valor medido deve estar dentro dos valores do PIC. O pH é uma medida da quantidade de íons H+ que estão em solução. Seu valor varia de 1 ao 14, sendo 7 o pH neutro, abaixo de 7 pH ácido e acima de 7 pH básico. A maioria dos vegetais possui pH entre 2 e 5, ou seja, pH ácido. Também temos padrão de valores de pH para produtos industrializados determinados pelo Ministério da Agricultura. A quantificação dos ácidos orgânicos cítrico, málico, oxálico e tartárico é feito por titulação. Como os vegetais são alimentos ácidos, usa-se uma bureta com a solução básica. Com a ajuda de um indicador ou um pHmetro, verifica-se o quanto a solução básica foi necessária para neutralizar a solução ácida. A neutralização ocorre quando o número de equivalentes do ácido é igual ao número de equivalentes da base. Também há padrão de identidade e qualidade para acidez nos alimentos vegetais. Existem diversos métodos para avaliar a qualidade dos produtos vegetais. É preciso escolher de acordo com a legislação vigente e sempre métodos oficiais e validados. Obrigada por assistir. Dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou enviadas no e-mail robertaleone.utfr.edu.br